Uma boa tarde, sou Maurício Malcoca hoje vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui das variônicas que é um material que nós produzimos ele. e o Edson aqui que vai gravar então vamos pegar as inteiras essas aqui são as variônicas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 aí o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Boa tarde amigos, sou Maurício mococa agora nós vamos fazer um vídeo, uma demonstração das variônicas e o ponter Pessoal que tiver interesse nessas variônicas, aí o contato tá embaixo aí do canal, entra em contato pelo WhatsApp, e vamos fazer uma demonstração dela, como caçar com elas e usar o pinpoint. é Os amigos que adquiriram essas varas, no começo é melhor caçar com elas sem nada na câmera, sem ouro, sem diamante, para que pegue o jeito com elas, pegar treino com elas. Essas varas aqui, elas já tá lá, vai para o Rio Grande do Sul amanhã, dá para o nosso amigo lá. E tem mais uma também para viajar também para Roraima. E pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Dar uma força aí que o canal possa crescer. E também deixar o dedão aí no like aí também para o vídeo poder subir. E essa esse é mais uma sequência, é o terceiro vídeo da Zor E logo a gente vai ter mais alguns vídeos. E agora eu vou passar para o meu amigo Edson gravar. Que nós vai... Pega só em cima. E foca, foca bem, Então, aqui é um lugar, é um lugar que tem muita coiseira para chão, tampinha, lacrinha de cerveja, pedaços de cobre. Então, é... essa é as varionicas fixas o pessoal tem uma ideia mas não está dando foco do sol então essas é a fix essas não encorrem mas também não quebra se causa ela entortar você pode desentortar mas também não entorta fácil porque é 4mm é um bom metal outra coisa pessoal quando for caçar com elas, deixa a mão uma distância de 20 centímetros. Por exemplo, porque nem eu estou aqui elas estão caçando. Elas já achou alguma coisa para cima. Será que não foi minha picareta? Então aqui no chão ó, já tem um lacrinho de, de cerveja. A câmera está focando nele. Agora vai focar as varas cruzar em cima dele. As vara cruzou em cima dele aqui tá ele uma outra coisa que eu quero explicar também aí pessoal é o seguinte é o pimponta ó o pimponte nessa distância ela pegou ele pegou o lacre tá vendo só que ele não relou no lacre olha o barulho dele ele fica piando piu piu, agora ele vai relar no lacre quando ele rela o barulho muda então esse é o segredo ping-pong por exemplo, se é um objeto grande ele pega a distância grande assim ó. A distância grande ele já está pitando agora quando ele rela no objeto ele dispara Ó. Então esse é um dos segredos. Aí o pessoal que tiver interesse nas variones, que tiver interesse no ping junto, é só, é só em um contato aí e falar. Agora nós vamos achar uma aí. Aqui tem muita coisa em cima do chão. Aqui tem uma tampinha, aqui ó, em cima do chão também. Ó. Tem um aqui, tem outro ali. Ó. Então, ó, a hora que chegar em cima, as varetas vão cruzar, ó ela cruzou em cima da tampinha agora nós vamos aqui na outra ó. cruzou na outra ela está aqui ó. uma aqui outra aqui ó. então é o seguinte devagar não faz assim de pesco, porque não, porque a imagem atrapalha tudo ele não foca rápido você tem que levar de leve então agora vamos ver que nós vamos pegar Alguma coisa aqui para baixo Tampinha em cima, eu já vi tampinho aqui em cima Então vamos ver o que nós vamos pegar do outro lado aqui Papel alumínio no chão, vai cruzar nele também, aqui ó E também tem papel alumínio, aqui Agora ela cruzou aqui, só que aqui não estou vendo em cima do chão não. Então vamos usar o pimponta para nós ver. O pimponta já dança um aqui. Parece que tá rosa. bank É, vê é que que é tão pequenininho assim. Já vi aí, ó. Hã? Já tava na, na, na mão de carro, aí é anzol. Anzol não, uma plaquinha. Uma plaquinha de anzol, alguma coisa. Pera aí, deixa eu te pôr ela ali. ela mesmo. É ela mesmo? Arruelinha. Uma arruela? Tem duas orelhinhas do um lado. Então é ela que ele pegou. Então a... As variônicas, quando elas não tem nada na câmera, tudo que está aí 20 centímetros, 30 centímetros de fundura, 40, ela pega tudo. Então o que acontece? Ela cruza em cima, que nem está aqui essa ruela. Mostra um ó a vara cruzou em cima. Então se você for baixando, ó, você vai ver que ela cruzou bem em cima da ruela. Não dá distância nenhuma. Filma por cima do, das variônicas. Uhum. De cima para baixo. De riba pra baixo. Bem em cima dela. Bem, riba, bem em cima. Bem focado de cima pra baixo. Então, ó. O X está bem em cima da ruela. Então tô filmando agora bem em cima. Pra vocês verem, ó. Se eu descer a mão aqui embaixo. Que é difícil você manter o equilíbrio aqui embaixo, hein. Mas ela cruza bem em cima. Se você conseguir manter o equilíbrio, ela cruzou bem em cima. Então você vem com o pimponte. Pimponte acusou, tá raso. Pimponte, onde foi o supor. O pimponte você levou. Pimponte não acusou. Você pega, você pega a chimbanca. Você pega a chimbanca e cava. Vai cavando. Vai tirando a terra com um lado. Vai cavando. Aí já deu lá embaixo. Aí Essa terra que você tirou então você passa o pimponte nela Não tem nada Não tem nada Então o pimponte já achou lá dentro do buraco Por quê? Porque ele achou a, a Ruelinha que nós foi de volta Se é que nós já perdemos lá também Aqui ela aqui Aí, por exemplo, você pôs o ponto Não, tira pra cá Você pôs o pimponto lá embaixo Não apitou, cava mais Vai fazendo um buraquinho assim, mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro Pode usar uma cavadeira, pode usar um achadão Se não tiver uma cavadeira, você tem que abrir mais, porque às vezes tá mais fundo Agora, se passou de uns 30 a 40 centímetros Não, você não conseguiu tirar no pimponto, Aí tá fundo Aí pode preparar para cavar mesmo então, a, o ping-pong ajuda muito as variônicas. É uma ferramenta muito útil junto com ela. Por quê? Porque você consegue tirar. Você consegue separando o material na mão. Vamos ver se nós achamos mais alguma coisa aqui. Ó. Ela já cruzou aqui, mas acho que eu já estou vendo em cima do chão aqui. Não sei se eu é não, mas tem um negócio aqui. Ah, tem que É um lanchinho Embaixo Então a... Aí Ela agora em cima cruz. Agora vamos ver se ela vai cruzar em cima do meu detector né Também Então é muito importante o pessoal não esqueça, treine com elas primeiro, usa elas sem nada, depois coloca os, uh, o rubinho e o ouro na câmera e começa a treinar com o rubinho e o ouro, porque eu digo que a hora que você tiver num lugar que não tem essa coisinha enterrada, aí se ela cruzar você já tem que saber mais ou menos o que, que ela está pegando lá, se você estiver caçando ouro é ouro, se é caçando diamante é diamante, e... Vira o celular pra cá. Quer ver quantos minutos? E nós já estamos quase para encerrar esse vídeo. E os amigos para se inscrever no canal, deixar o like. O canal poder crescer. E logo quando nós tiver com 5 mil inscritos. Nós vamos fazer um sorteio. Um sorteio aí de um diamantinho e a varione e mais umas pedras pro choque. vamos ver se nós achamos mais uma coisinha aqui mas já dá para ver aqui ó que é uma tampinha então vamos ver se nós achamos alguma coisa que não seja uma tampinha Nós então vamos ver Já nós estamos encerrando esse vídeo Depois No próximo domingo A gente vai ter mais um vídeo legal Esse é a sequência do das várias Pimponta é Acho que é o quarto vídeo né We're here. Esse papelzinho não é né? Deixa eu é pra trás desse então. aí. Deixa esse papel atrás do teu pé lá, em, lá embaixo. Aí é que tava em rio. Então. Você tá quer ele? Uhum. Não, não é. Vai É ele mesmo. Ele tava aí. Ele mesmo. E tem outra aqui em cima. Alguma coisa que eu não tenho. Rapatinho, você fica rapidinho? Fica é. rapidinho. Será? Já viu o que é. É. Yeah Achou. Mola Deus amigo mais uma vez para inscrever no canal, deixar seu like Fazer os comentários E uma boa tarde Maurício Mococa